A despesa com combustível do veículo que o candidato utiliza em sua campanha não é considerada gasto eleitoral. Portanto, não pode ser paga com recursos de campanha, nem com recursos do fundo partidário, nem com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Essa é uma despesa que deve ser feita pelo candidato pessoa física. Não deve ser lançada na prestação de contas eleitoral, nem paga com recursos doados para esse fim. Um abraço, até o próximo.